Esse jogo louco aqui mano. Bagulho é o jogo do John Wick com hotline Miami FPS O que dá pra fazer aqui? Ó, oh, Cyberpunk Daura O que tá passando aqui? Ah quero ver notícia não Liga essa merda pra tudo ó oh, melhor que cyberpunk hein relatórios não afim de ler não come um tablet aqui a musiquinha é da hora hein ó oh. <risos> Fazer um rango aqui. O que tem aqui na geladeira? Vixi, tem nada, hein, mano. Pobreza. Tomar um banho? <risos> Pera aí, cadê? Ah. Ah, entendi tudo. Droguinha do cara ali. Vai dormir. Não. Como que eu vou embora daqui? Aqui. Vamos embora. para baixo. a musiquinha. Olha a iluminação, mano, que foda. O que eu tenho que fazer? Ah, não tô com fim de ficar lendo, não. Mano. Se quisesse ler, eu ia ler um livro. Ó. Olha o John Wick ali na esquerda. Keanu Haves. Marco Haves. Sei lá como que fala. O bagulho é cyberpunk, mesmo, hein? Dá pra pegar cá? Pô, um monte de fumante ali, tá pô. Laser que mata. Vou entrar aqui. Perdi, não sei o que tem que fazer que? O jogo tá em português e inglês ao mesmo tempo Vai entender Ó, oh, já estamos de avião já Metrô, metrô, será que porra é essa? Cadê a janela? metrô <risos> o Avião foi foda Falta um som aí Nossa senhora, eu vou ficar cego desse jeito eu vou ter que ficar esperando aqui mesmo Ó, coloquei a Que isso aqui Sei lá que que é isso, isso que rua barulhenta tá tudo escuro aí chegamos Ó, oh. Ei tio, tá em inglês o bagulho agora. Eu não ia ler em português, imagina em inglês. <risos> e temos aqui: Vou roubar umas revistas. Vou pegar uma refri aqui não Ó! Cadê o refri? Não ah, dropa a refri Pobreza Quebrar tudo essa bosta Bebi uma água <risos> Tá! Não sei ler inglês não Que Tá pego também um LSD tá doidão Ihá Tem aqui Toma mais um LSD Ia. Vau cara, tenho que dizer que Aquela colisão foi incrível Porra Simulador de, de leitura da arma, entio tá foda-se, tá pego pique deslizava, não. E aí? Você fala vários idiomas aqui, né? Eita, porra. que sem querer. Ah, cara, eu cliquei sem querer, velho. Gente, me ajuda. Corre. Mano. O cara tá vindo ainda o cara tá vindo ainda. A polícia me ajuda. é polícia, o cara aí, mano. É de brincadeira, velho. Tá louco. Fico clicando pra pular. Aí é essa merda. Tá me dando um soco. Ó. Jack Tá pega, matei o policial. uma tá armada em só vem vai tomar boa os lsd vira o um hook de novo no trem cara, cara só anda de trem mano. é foda em pra caramba pra você Já mataram o um policial aqui Isso não parece muito bom é meio óbvio né <risos> Ah, beleza. Fala demais. O cara tá se mexendo ainda. Opa, acorda aí, mano. Acorda aí. Fique quieta e tenho que falar com você. Peguei né? oh, uma 12. Ó, oh, peguei uma 12. Não, eu joguei fora. A cidade de prego aqui é uma 12. Eu nem tinha visto esse cara, tava prestando atenção no chão. É, vem, vem, vem pra treta. Bota a carta. Pô, você tá armado? Achei que o cara não tinha arma. Pegar tudo e isso bago é gira, não entendi nada. Tá cara, tem essa arma. Oh. Cara, ah, tô morrendo. Tem como recuperar a vida, não? Remédio só deixa doidão, não recupera não. Passamos.